Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da casa. Antes de começarmos este workshop, eu queria só voltar a agradecer mais uma vez a todos os que estiveram presentes connosco no evento relacional. Agora vamos ter novamente este período, ou esta temporada, com os workshops da casa, mas quando houver novidades, contamos uh, também informar-vos para contar convosco também. Hoje vamos falar, vamos começar a tratar do, do, da próxima estação, do inverno, e vamos falar de imprimibilização do exterior. Para isso, tenho comigo hoje um homem que, como eu disse, já nasceu nesta área. Ele é de Gaia e é representante de uma das nossas marcas parceiras. É o emanuel Couto. Olá, Emanuel, Bem-vindo ao Hamerlan. Hoje vamos falar de três produtos, mas vamos começar com um que é único no mercado, verdade? Estou a dizer uma falar verdade? Vamos falar do silicone líquido, é líquido. da Rubsan okay. e da Enkel. Rubsan e Enkel é a mesma coisa? É a mesma coisa. É, em que é multinacional, é empresa a mais, é uma se das. Assim, a companhia, não é? Ok. Uma das maiores companhias do mundo. E depois utilizamos a marca Rolson como sendo a marca onde dispomos de todos os produtos okay. que estão envolvidos na área de impremiabilização. Muito bem. Entre eles o silicone líquido, que é aquilo que vamos falar agora. Muito bem. Então, o que é o silicone líquido? Ora o bem, é o é silicone líquido é então um, um tipo de impremiabilização em membrana, uhum. então, há vários tipos de imprimiorização, vamos estar aqui a explanar sobre tudo, okay. mas o silicone líquido é um daqueles que o comumente se chama imprimiorização em membrana. Okay. A grande diferença do silicone líquido para as outras membranas que existem no mercado uhum. é que é o único produto que é 100% do silicone. Portanto, quando okay. Quando aplicamos o sl minutos estamos a aplicar, no fundo, uma membrana que é completamente silicone. Posso dizer que é como pegar numa, num cartucho de silicone e barrá-lo no chão? Praticamente? Estamos, Quais? Sim, sim, estamos a falar exatamente dessa tecnologia, da tecnologia em okay. é silicone. E se nós repararmos, ou se, pelo menos temos esse conhecimento de que o silicone é dos melhores produtos em várias das áreas onde a impermeabilização mais precisa dessas características, como sejam a elasticidade, uhum. não é? o silicone é o produto mais elástico que existe, como seja, por exemplo, a resistência aos ultravioletas, é? ou algo okay. também muito importante nas impermeabilizações, okay. é importante que se estiverem expostas ao sol tenham resistência a isso, uhum. uh, a capacidade também de conseguir uh, ser resistente à água estagnada. O silicone hum. é dos poucos produtos que nós podemos afirmar que conseguimos fazer um tanque ou uma piscina com ele e colocar ah, é? água lá dentro, okay. ele não deixa passar a água. Isso também então, é posso fazer a minha piscina com este? Podes fazer a tua posso. piscina com um. Sim, senhor. Okay. Mas primeiro tens de construir a piscina. Ok, Sim, isso é fácil. Construir a piscina é mais fácil. Okay. Aliás, e permite-me só, só, já agora, um pequeno apontamento, que é, quando falamos de impremiabilização, não há nenhum cenário melhor do que este. Do que a Veneza, A própria <risos> Exatamente. Portanto, Deve ter muitos problemas de impermeabilização, Calculo eu, não muitos é? Porque... parabéns, porque este cenário está lindíssimo. Muito bem. Eu hoje decidi seria... que ver a Veneza para variar um bocadinho. Estamos sempre em Sintra. Okay. Então. Então vá. Então, vamos falar sobre impermeabilização. Exato. Okay? Alguns cuidados que nós temos que ter quando abordamos o tema de impermeabilização. Okay. Claro que a ideia que queremos transmitir aqui é a facilidade daquilo que hoje em dia se vulga chamar do it yourself, não é? se todos conseguimos fazer as coisas uhum. tendo os produtos adequados, e para isso os produtos têm que ser simples, nada complicados, para que não seja necessário um muitos profissionais. Okay? Okay. E é isso que, quer a Enkel, quer o silicone líquido, também tentam fazer. Arranjar um produto que seja simples de aplicar, uhum. que o consigamos fazer com alguma simplicidade e que seja, acima de tudo, eficaz. Okay. E então, quais são alguns dos cuidados que nós temos que ter quando falamos em imperialização? Costumo dizer que... Uma das coisas mais importantes para termos sucesso na impremiabilização é, antes de partirmos para a aplicação do produto, olhar para o que nós temos. Portanto, eu chego ao, ao terraço, àquilo que quero impremiabilizar e vou ver quais são os problemas que posso ter lá. Não é? okay, é e se nós olharmos para o nosso cenário que tu construístes muitíssimo bem, está perfeito. Temos aqui alguns dos problemas que às vezes lá em nossa casa encontramos quando queremos impremiabilizar. Okay. Como seja, temos por exemplo um rodapé que está descolado, não é? saiu da parede. Okay. Vamos ter que resolver este problema. Uhum. Temos o cerâmico que, por qualquer Correia. motivo, diferenças uh, estruturais, fissuras, uhum. amplitudes térmicas, partiu o cerâmico. Portanto, temos aqui um foco de infiltração. Temos também a situação, por exemplo, de a massa das juntas saiu já de algumas das juntas. Portanto, okay. a umidade está a se infiltrar aqui debaixo do, do uhum. revestimento cerâmico. Okay. E temos situações em que não temos cerâmica e temos, por Uma exemplo, cimento, é? temos betonilha uhum. no chão. Bom, e também precisamos de impermeabilizar isto. Okay. Bem, então, a partir daqui, temos de definir o que produtos precisamos para fazer o quê? Ok. Bom, então, temos um rodapé que está descolado, Sim. precisamos de o colar. Exatamente. A maioria das pessoas diria, precisamos de comprar um cimento, cimento de cola, cola depois misturar, juntar com a água, fazer, depois os cimentos depois cola, o cimento de cola, são muitos quilos, não é? Então, nada mais fácil do que, do que eu dar-te produto que tu tens aí, que é... Eu dar o não mais pregos todos os materiais, que no fundo é aquilo que às vezes se chama cola de montagem, dá para interior e exterior e vamos utilizar poucos pontos de, de cola assim. para podermos colar o até à parede. aí ah, ia-te fazer uma pergunta, isto sim, sim. porque eu uh, aprendi há pouco tempo que não se deve colocar que se deve colocar por pontos ou de maneira a que haja respiração ou, ou uh, circulação de ar entre a cola, certo? Sim, Sim isso é verdade. Devemos, assim, este tipo de produtos uh, tem uma secagem por contacto com a umidade do ar. Hum. Significa que se nós fizermos, vamos imaginar que temos um, uma par, um, um cerâmico quadrado, se fizermos cordões fechados, o que Uau, vamos ter vai... é que não há circulação de ar para que a cola possa secar. Por isso devemos sempre okay. dar espaço a que o ar Mas possa circular. a tendência realmente é de fazeres o um quadradinho e umas coisinhas no meio, não é? É. A tendência Sim, bah, é diz possível. Diz que sim, é para não pensar que só sou eu. É a tendência é, é claro é sim, não é? Sim, Okay. Parece-nos mais eficaz, não é? Exactly. É, mas não, devemos usar <risos> cordões. Deixar... Ou cordões em zigue-zague, ou, zigue okay. ou cordões verticais, separados uns dos outros, de forma okay. a que haja essa circulação. Bom. Muito bem. Como mas vimos, é muito simples, tempo? aplicamos e está.. Isto... A, a questão aqui, não é importante que a secagem seja imediata, não é? É importante é que ele fique seguro no momento okay. para que possamos agora trabalhar. Okay. É? Pronto, então ele logo, já resolvemos este problema, okay. ele já não sai daqui, podemos passar para resolver outro problema. Tínhamos visto que temos aqui algumas fissuras no pavimento, temos juntas do pavimento que não tem já a massa das juntas okay. e então... Há várias formas de resolver isto. A forma mais demorada é nós comprarmos mais uma vez uma massa de refazer juntas, uhum. misturar com água, chegar okay. aqui a aplicar, deixar secar a massa durante alguns dias e depois impermeabilizar. A grande vantagem do silicone líquido Cucu. é que eu posso fazê-lo utilizando o próprio silicone líquido. Ou seja, ele substitui a massa de juntas. Exatamente. É Vamos usar esta embalagem que já foi usada, já foi okay. aberta há algum tempo e então. E ela existe em, cor, em, em várias cores, correto? Sim. estava a ver. Uh, vais usar o cinzento, mas existe Eu vou usar telha. o cinzento, mas uh, no nosso cenário aparece inclusive as cores disponíveis, ok? Ok. Portanto, o silicone líquido existe em quatro cores diferentes: Isso. o branco, o preto, o cinza e o telha. E existe também em três tipos de embalagens: embalagem de 1kg, 5kg e de 25kg. Uh, o cenário tem as três embalagens e as cores. Pensámos em tudo. Exatamente. <risos> Bem, o silicone líquido é, super é, é um produto, como podemos ver, em gel. parece em gel, não é? Uh, tem bastante consistência, o que significa que eu consigo utilizar o silicone líquido para tapar as fissuras que possa ter. Okay. E isto elimina-me logo muito tempo. E, uhum. e trabalho com outros produtos. Ele Eu tem posso... algum limite de espessura? As Não, o silicone líquido... Tens. Exatamente, o silicone líquido, outra das vantagens sobre outras impermeabilizações é que nós podemos colocar qualquer nível de espessura que ele uh, okay. funciona sempre bem. Portanto, numa situação destas, destas, vejam como facilmente nós conseguimos eliminar aqui estes problemas antes, uhum. antes de, de passarmos à impremiabilização posso fazer isto com a, a espátula mas também posso fazer isto com uma trinche, uma trinche é. também posso chegar ali e preencher a junta com uma trinche portanto é um produto que podes aplicar à espátula Pode. ou à trinche é como se fosse uma massa e uma tinta mist... uh, junta é como se fosse uma... vamos imaginar o silicone líquido como uma tinta em gel, por exemplo uhum. que, que me permite fazer enchimento é? porque eu posso ter um, uma tinta líquida em que, se eu, em que se eu aplicasse desta forma, daqui por algum tempo a tinta Ela ia é... desaparecer. No caso do silicone líquido, não. Consigo ter a, a junta completamente preenchida tinta. sem que o produto desapareça. Okay. Bem, e depois, isso tem, depois temos que limpar o excesso? Limpamos como uma massa, porque a massa de junta nós aplicamos e depois limpamos o excesso, não é? Neste caso, como nós vamos fazer a impermeabilização aqui, uhum. outra vez, não é? Não precisamos, ah, okay, não precisamos faz... de limpar o excesso, não será necessário. Okay? Okay. Eu neste momento só estou a tapar, se fosse só para resolver este problema, sim, até aplicaria só com a espátula, por exemplo, ou e com depois... um pincel mais pequenino e aplicava só na zona e depois limpava, podia limpar o, o excesso. Okay. Bom, e agora uma novidade, hum. que é, eu não só posso utilizar uma trincha ou uma espátula para aplicar o silicone líquido, mas também posso utilizar um rolo de pintura. Aqui vamos okay. utilizar este pequenino, porque o, o cenário, o cenário é, é mais pequeno. Se tivéssemos um cenário grande, imaginemos, por exemplo, Parece esta obra que está, está a ser aqui realizada e um terraço enorme ali, utilizávamos um rolo, um rolo grande. Rolo. Sim, um rolo bem grande, ok. Ok, mas utilizamos isto já de seguida. Bem, Deixa-me só aproveitar para então, uh, relembrar os nossos clientes lá em casa que podem colocar as vossas questões, aproveitem que nós estamos aqui para esclarecer as vossas dúvidas. E as dizer, desculpa. E, e a dizer que, então, a partir de que nós preenchemos ali algumas das fissuras, uh, vamos começar a fazer a impermeabilização. Ok? Ah, ok. Primeiro resolve esta fissura, isto é uma Fizemos coisa, o preenchimento, parte... fizemos okay. o preenchimento e agora resolvemos. Normalmente, devemos ter sempre o cuidado de preencher primeiro as zonas onde temos mais diferenças. Uma das zonas onde é mais importante começar é, por exemplo, aqui nestas ligações entre a nossa parede e o terraço. É? Uhum. Aquilo que, que costumamos recomendar é fazer aqui um preenchimento de forma a ficarmos com uma área ligeiramente arredondada. Pois eu ia te perguntar se deve subir um bocadinho o rodapé. Sim, aqui, aqui neste caso, vamos imaginar que tínhamos um murete fe, feito em tijolo, que é o caso do que está aqui. Não é? E o que é que podemos fazer com isto? Vou pôr isto aqui para não nos estorvar. O que é que podíamos inclusive fazer? Podíamos impermeabilizar a parte do murete também. Não é? Porque assim, se algum dia tivéssemos um problema de umidade a entrar aqui pelo murete, tínhamos o um murete impermeabilizado. Portanto, deixamos aqui neste, neste canto uma quantidade maior e isto tem um objetivo. Ok. Que é? Que é, como aqui nesta zona temos materiais diferentes, temos cerâmica e normalmente temos uma parede, as dilatações dos materiais com as amplitudes térmicas são diferentes e nós criamos ali uma espessura ligeiramente maior do silicone líquido para termos uma maior capacidade elástica sem que ele possa partir. A vantagem okay. do silicone líquido é que eu posso fazer isto de uma só vez, posso deixar a espessura que eu quiser de uma vez só. Okay? Okay. Pronto. E depois então poderíamos continuar a fazer o mesmo pelo resto da ligação do, do nosso terraço. Eu posso aplicar o produto na, sobre, a a a aplicar sobre a cerâmica? Eu estou a aplicar sobre o cerâmico. Mas nós exatamente. podemos aplicar, imagina, antes da cerâmica, se eu quiser, tiver um terraço em cimento, não é? Sim. Só a placa. Se eu quiser imprimibilizar antes de aplicar a cerâmica, também posso usar este produto. Vamos deixar a resposta a essa questão. No ar, para quando estivermos ar. a aplicar sobre o cimento. Ah, está bem. Pode ser? Pronto, pode Pronto. ser. Então vou aproveitar enquanto tu pintas para te fazer uma pergunta. Pronto. Dos nossos clientes. Ora bem. Ora, a senhora Ana Paula pergunta. Seria bom revestir para vestir uma cisterna? Este Podemos produto. deixar isso para responder também quando estivermos a aplicar a parte do cimento? Okay? Pode ser, Ana Paula, Porque... só um bocadinho, vamos já responder. Tem muitas Porque, ligações. Já. Está muito ligado okay. ao que vamos fazer. Bom, então, nós aplicamos aqui na nossa você lateral. Pode, um bocadinho? Podes, claro ah, que aliás, sim. Desculpa. Deixa não. Mas dá-me dá bastante. Aliás, a questão do faça-você-mesma é isso é, mesmo. Se até é a Joana, Joana consegue fazer. Ok. Este Bom, isto com o rolinho fica mais bonito, não é? Fica. Precisava era que o rolo rolasse. Ah, eu se calhar apertei com muita força. Era para dificultar um bocadinho a turbia. Sim, sim. Ok. Isto, a, a camada que eu estou a fazer aqui, há de ser uma camada mais fininha, mas tu estavas a dizer há pouco, se eu quiser posso encharcar. Não, sim, não posso sim podemos posso aplicar a espessura que, que quisermos. Vamos ver. Uh, normalmente recomenda-se que, que esta impermeabilização seja realizada em duas, em duas passagens ou, ou em duas de mãos. Ok. okay. O que não significa que se eu quiser aplicar toda, apenas de uma vez, não o possa fazer. Porquê é que normalmente se recomenda a aplicação em duas passagens? É importante fazê-lo por uma questão de garantirmos que se falharmos alguma área na primeira de mão, uhum. na segunda de mão dificilmente falhamos, falhamos. no mesmo local, não é? Okay. Assim garantimos que temos duas camadas, que temos a superfície Tudo toda regular. Uh, okay. Outra das vantagens também É que se aplicarmos em duas de mãos Como vamos aplicar menos espessura por de mão Também temos uma secagem mais, mais rápida, rápida. Não é? Temos ah, okay. menos espessura de produto Bom, Sim, pronto, não tem muita eu estive vantagem, a aplicar tá... ali com o um rolo Como viste, até sujei as queres mãos que eu, Queres que eu dás-me um rolo que eu não. tento resolver Não, não, não, não, eu aproveito para, para, para... Ah, para explicar Explicar um outro truque que também é importante Que é, além de estarmos a falar de silicone que é horrível para tirar o silicone. Que é difícil é para tirar, seja para tirar. de onde for. Que, como o momento se diz que silicone e água não se misturam, então Vai vamos fazer magia. magia. Ai, mas não se consegue ver lá em casa a magia que tu estás a não, fazer? Não, sim, sim. Consegue? Oh, oh. Oh. Saiu. Claro. Vai. Ou seja, isto é, é milagroso. tem todas as propriedades do silicone, menos a, a mais chata que é a de conseguir tirar. Desmais conseguimos limpar. Conseguimos exatamente. Limpar. Portanto, posso limpar as mãos, posso lavar as ferramentas, posso lavar excessos que tenham ido okay, para as zonas, zonas menos próprias. Sim, há é, porque a falar de remover das juntas, então, não é? por exemplo. Portanto, é fácil fazer a limpeza com água, algo que não é fácil fazer com Uma impermeabilização de membranas como... poliuretano ou por aí fora, ok? okay. Portanto, isto também é um dos truques importantes. Ok. Por, por, por isso... Isto também, isto também é importante, porque temos, temos outra vantagem que é, em algumas das imprimizações, de outro tipo de imprimibilizações, as ferramentas ou são lavadas com solvente, o que sabemos o que, é, que, o que é que fazem os solventes, ao meio ambiente, ou então as ferramentas vão para o lixo, causando desperdício. Aqui eu posso sempre, no final do trabalho, lavar as ferramentas com, com água, água e tenho as ferramentas são prontas para outras aves. aplicações. Não é? Muito bem. Bom, como este rolo está menos próprio para pergunta? consumo... Posso, sim, sim. tu é que sabes? Posso. Sim, claro que sim. Numa fachada também pode aplicar o silicone líquido? Sim, sim, sem problema, pode aplicar numa fachada. Aliás, aquilo que nós falamos aqui sobre a aplicação neste moreto lateral, uhum. se o moreto for, for maior, pode Ou aplicar. Ou na fachada toda da, da varanda, por exemplo? Do... Exatamente. Vamos só, então vamos, vamos avançar aqui um, uma questão que é... Uh, estamos sempre a falar de um produto de impermeabilização. Uhum. Não estamos a falar de uma tinta. Okay? Estamos a falar de impermeabilizar. Okay. Por isso, eu só vou aplicar numa fachada. Se tiver um problema de infiltração de umidade e quero impermeabilizar a exactly. fachada, não é só porque, porque não, é, não é para pintar a parede. Okay? Ah, okay. Estamos a falar de impermeabilização. Bom. Há aqui uma senhora que também é a Oliveira está a perguntar qual é a preparação prévia do pavimento, portanto a limpeza e se pode ser aplicado em tempo úmido, ou no caso, já são muitas perguntas, no é caso, complicado. então espera, vai. a preparação prévia do pavimento e limpeza, sim. se pode ser aplicado em tempo úmido, e se pode ser aplicado sobre pele elástica, então vai, vai eu vou deixar aqui Não, uma de cada um, vez, uma de cada vez, Então. aplicar sobre, vamos pela começar elástica. pelo fim, sim, pode aplicar sobre pele elástica, desde que, Vamos retirar todos os resíduos que não estejam bem, bem seguros, agregados bem agregados no suporte, bem limpinho, sem problemas de desagregação. Uhum. E então podemos aplicar sobre pele elástica. Okay. Aliás, podemos aplicar qualquer, sobre qualquer, sobre membrana. qualquer superfície. Okay. Uh, uma das vantagens, mais uma vez, do silicone é que ele consegue ter um bom comportamento, uhum. seja qual for a superfície onde nós o estamos a aplicar. E ele é se elástico, nós, não é? Se Portanto... nós pensarmos, o silicone, o silicone aquele que vulgarmente conhecemos nos cartuchos, é utilizado para a vedação de vidros, uhum. para a vedação de caixilharias no exterior, para a vedação Exato. de uma série de situações. Não é? E para superfícies difíceis, de, com, com pouco agarro, é? que é o caso do vidro, Pronto. por exemplo. Portanto, sim, podemos aplicar. Qual era a outra questão? Uh, a limpeza. Como é? Ah, se pode ah. ser aplicado em tempo úmido. A aplicação em tempo úmido uh, depende, desde que não chova, nas horas seguintes, uhum. após a aplicação, uh, podemos aplicar. Temos é de garantir que o tempo pode estar úmido, mas não há uh, o nível ah. de umidade, não está excessivo de forma, porque vamos pensar... Se temos um produto de base aquosa uhum. e se eu tiver muita umidade no ar, eu não consigo fazer com que a umidade saia do silicone, em termos simples, não é? Para poder secar e, e transformá-lo em película seca. Portanto, em tempo úmido, desde que, que haja garantia de, de que não chove nas horas uhum. seguintes, sim, posso aplicar. E. A ah, desculpa, a preparação, sim, é isso. preparação, a preparação da superfície. Sim, superfícies limpas. Nós aqui não limpámos a superfície, porque a Joana fez isto e teve o cuidado eu de limpar a, a superfície. Aqui antes não é? de começar o workshop. Exatamente. Está muito bem. Uh, okay. Portanto, estava limpo, Estirar estava regular. Poeiras, claro que é importante que não haja materiais mesmo. em desagregação, que não haja poeiras, que não haja umidade. É? Uma das coisas que às vezes algumas pessoas perguntam, e eu vou-me antecipar algumas perguntas que surgirão entretanto, okay. é, ah, posso aplicar com a superfície úmida. Eu costumo eu costumo responder uh, convém termos a noção de uma coisa simples que é eu considero que não é inteligente aplicar impermeabilização com uma base úmida okay. e isto por uma razão muito simples e é daquelas Lapalice que é se eu tenho uma uma base úmida e vou pôr uma impermeabilização por cima ela vai ficar tida. a umidade se não sai no sentido exterior para fora, uhum. vai para onde? Para dentro. Pronto. Portanto, é melhor não <risos> okay, aplicar não. nunca impermeabilizações em superfícies úmidas. Não é? Portanto, deixamos secar a umidade e então aplicamos. Isto é diferente de fazermos, fazermos uma reparação de emergência. Não é? uhum. Por exemplo, vamos imaginar que uh, estamos uma... em casa, está a chover, há uma fissura no terraço e tenho que recuperar uhum. aquilo rapidamente enquanto está a chover. Sim, se é possível fazer, mas isso faz-se com qualquer dos colas e vedas hoje à venda aqui no, ah, okay. no Leroy, com qualquer um dos colas e vedas que seja polímero, qualquer um deles faz uma reparação uhum. de emergência debaixo d'água, mesmo que esteja a chover. Mas okay. isso reparamos só aquela fissura e deixamos e aquilo tarde, secar tentamos... e então mais tarde, quando a superfície está seca, fazemos a impermeabilização. Ok, então okay? a coisa Bom, como deve ser. Bom, o que é que nós atingimos quando temos uh, o silicone líquido seco? Atingimos uma membrana, não com esta espessura. A, espessura, a espessura recomendada é inferior a esta. Nós aqui quisemos dar a conhecer que, a, possibilidade a possibilidade conhecer, mas... de utilizarmos duas cores e também a recomendação que nós temos de utilizar duas cores, quando utilizamos duas de mãos. Qual é a vantagem? É que eu, quando aplico a segunda de mão, consigo saber exatamente onde é que, não há... onde é que estou a aplicar. Okay, Enquanto que se eu agora aplicar outra de mão aqui em cima, a cor é a mesma, é posso ter algumas falhas. Alguma se eu aplicar em duas cores diferentes, consigo ter sempre a noção uhum. de onde é que apliquei e onde posso estar a aplicar, a aplicar okay. menos. Isso é a espessura de... tem o quê? Um milímetro mais ou menos? Não, é mais é, é, que podemos... não podemos... esta espessura é maior. A espessura que nós recomendamos final uhum. são 2,5 milímetros, espessura final. Como é que nós conseguimos Oxe. fazer isto? Ok. Não é lá é a logo a pergunta. Minha... Não, é Tem muito, simples. É muito okay. simples. A recomendação técnica diz que devemos utilizar 2,5 kg por metro quadrado nas duas de mãos. Uhum. Ainda mais fácil. Eu tenho 10 metros quadrados para aplicar. A 2,5 kg por metro vou aplicar 25 kg. Okay. Significa que eu compro um balde de 25kg uhum. e enquanto o balde não acabar, eu não posso deixar de aplicar. Não é? Posso é aplicar sim. numa de mão só, como disse, posso aplicar e em várias. duas de mãos, em três, em quatro, em cinco. Uhum. Não é? Devemos sempre ter o cuidado de, de quando estamos a aplicar, aplicar camadas homogéneas. Isso é outra das vantagens do silicone líquido, é que devido à sua consistência, eu consigo ter a noção da espessura que estou a aplicar. Eu sei que esta espessura é demasiado e sei que aqui tenho uma espessura que rondará o um milímetro. Portanto, visualmente é muito simples nós conseguirmos perceber a espessura que estamos a aplicar em cada uma das mãos. Okay? Okay. Por isso, não é difícil de sabermos se estamos a aplicar demasiado produto ou pouco, ou pouco. produto. Ok. Deixa-me só confirmar aqui as questões. Hoje temos muitas perguntas. Nós vamos responder a todas. é bom, Mesmo que isso não, é bom. Isso é não bom. consigamos responder no workshop, não se preocupem. Sim. Continuem a mandar, nós respondemos. Espera um, aí. Este silicone líquido dá para betomar juntas exteriores. Já tínhamos falado, não é? Sim, podemos Estamos usar a falar para de impremiabilização. A... Ok. Para uh, tomar juntas, uma... juntas exteriores, uh, há uma panóplia de, de produtos tons, que podem okay. ser utilizados. Okay. Uh, portanto, pode ser usado em fachada, já respondemos. Uh, se dá para utilizar em materiais poroso? Dá também. para utilizar em materiais porosos. Aliás, a questão do cimento, que, que era Vamos falar aquilo... agora a seguir. Exatamente. Uh, se pode ser utilizado em madeira? como substituição, por exemplo, de uma tela asfáltica? Sim, sim. sim. Então, bem, bem. Num, num abrigo, por exemplo, de, de um jardim, abrigo, por exemplo, podemos perfeito. Podemos aplicar este, este produto? Na casota do Bobi, não é? <risos> Para evitar que ele... Do Baubi, é mesmo à norte. <risos> na casota do Baubi, pode ser aplicado na fachada de um prédio revestido em pedra? Vive num que tem fissuras e provavelmente pode, podem vir a cair as pedras, provavelmente. Portanto, Pode ser usado na pedra? Pode ser usado na pedra, mas o silicone não vai colar as pedras. Se as pedras podem vir a cair, convém ah, garantir é que as mesmo. pedras estão seguras. Podem vir a um bocadinho a segurar, não. mas não. depois acaba por cair. É, mas pode vamos ser... ter sempre uma noção: que é, estamos a falar de uma membrana de impermeabilização. É que não é transparente, não é? Portanto, se tiver sim, um, uma fachada em pedra, também, não é? esteticamente, porque... eu vou tapar aquilo, mas sim, é possível. Mas existem outras soluções para pedra, que vamos falar mais hábito. Muito bem. A Joana bem. já domina, já domina. Uh, a matéria. E aqui um senhor, pergunta. Podemos Pregunta? passar ao cimento. Podemos, sim. vou só fazer sim, sim. mais esta pergunta. Uh, se fosse apenas para preencher as juntas em azulejo, como é que se deve limpar o silicone líquido em excesso? Que era aquilo que eu estava a perguntar Sim. há pouco. Uh... Quanto tempo após a aplicação? É logo? Sim, embora okay? eu, eu, eu preferia centrar-me na impremiabilização. Porque aqui estamos a dar utilizações ao silicone líquido para o qual ele não foi construído. Okay, nós estamos okay? só a tentar resolver. Sim, a aqui é resolvermos um problema localizado. Okay? Tapar juntas em azulejo é uma coisa diferente. Existem muitos produtos em que isso pode ser feito. Uhum. Uh, então, produtos -se parecidos não se com Usaria este produto só para estar juntas. Sim, não. não. Usa-se para uma situação sim, pontual, onde temos uma fissura. É. Aqui está okay. aqui abordamos essencialmente a impermeabilização. A impermeabilização. É? Eu ainda não disse mal que eu já estava a pensar. Eu hoje vou me enganar 50 vezes a impermeabilização. Não, não, não, Eu sei que não. Então vamos falar de cimento. Vamos certo? falar de cimento. Exatamente. Bom, uh, antes de falarmos da, da parte de cimento, vamos falar aqui que cumpre-se mais ou menos as mesmas regras, uh, que quando falamos no cerâmico, mais ou menos, porque se tiver fissuras no cimento, aqui não há fissuras no cimento, porque isto nem sequer é cimento. Mas parece mesmo. Pois parece. <risos> parece mesmo <Pois> cimento, parece, ok. <risos> parece cimento, está muito bem pintado. Está muito bem pintado. Bom, mas se tivesse fissuras tente. no cimento, poderia utilizar o, o mesmo sistema, tapar a fissura com, com ah. o silicone líquido e depois fazer a imprimi o, o, o restante da impermeabilização Ok. Um, Pronto. Outra questão importante quando é cimento, se tivermos, se tivermos uma base de cimento ou de betonilha já com alguns anos, normalmente a base, eh, o cimento costuma estar já com alguma degradação, uhum. okay? costuma fazer muito pó, fazer muitas pá. areias, estar a desfazer-se. Okay. Bom, o que é que devemos fazer? Aplicar um primário aglutinador. E para isso existe, nós temos, por exemplo, e, e o Leirouat tem aí, o primário FF2000, que pode utilizar como primário aglutinador eh, para, para fazer, para, para agregar todas é essas partículas, para garantir, partículas, que, para não, garantir não que, que é resistente, não é? E de forma que depois o silicone líquido possa cumprir apenas a sua função de impermeabilização. Impermeabilização. Muito, Muito bem. Algumas das situações que costumamos ter... Em, em, em situações de terraços de cimento, é, por exemplo, os escoadores de água, é? uhum. que, por norma, à volta, costuma haver sempre aquele desligamento entre o cimento e o plástico. Uhum. Mais uma vez, o silicone líquido, tal e qual como nas fissuras, cumpre Pode muito bem usado, a que... sua função, porque eu consigo deixar tapar ali aquela fissura, sem nenhuma dificuldade, Aqui por acaso não existe a fissura, mas eu consigo tapá-la facilmente. Ok. okay? Bom. Muito bem. A senhora lá, perguntou há bocadinho em Sim. relação a uma cisterna, por ah, exemplo. Claro. Se podia Sim, nos... pode fazê-lo numa cisterna. Cisterna de água não, não potável, potável. Ok? Água para rega e por aí fora, tudo bem. Água não potável. Não é? okay. Porque a água potável necessita de ter um certificado de potabilidade da água. É? Então, é, é válido também para um lado de peixinhos, não lago, podemos lago, eu, eu, eu recomendava que em situações de lagos aquáticos. de peixinhos um, existe um procedimento adequado que perdíamos aqui muito tempo a explicar. Hum. Portanto, se for situações dessas, mais vale as pessoas contactarem os serviços do ROA ou os nossos, e nós explicamos hum. o procedimento, okay. não é? tá se bem. me permites. Muito bom, sim senhora. Okay. Uh... Color ia ia dos uma... holofotes. Valor... Não, dos holofotes, deste sol de Veneza. <risos> sol Eu ia-te pergunt... ainda... não, não. Ia -te... Ia -te fazer Tom. uma pergunta. Sim, sim. Não Posso sei fazer. se é adequada para agora, mas. Sim. Uh, se tu utilizares só isso, nós aqui temos. Uh... A ideia aqui é usar isto como um acabamento, por exemplo, num terraço. Pode ser uma zona onde tu não vais, não transites, não é? Sim. Mas se for uma zona transitável. Este produto também é resistente? É, Imagina eu vou já falar quiser... nisso também. Ah, então Está pronto, bem? Pronto, pronto. pronto então pronto. Agora vamos imaginar então que temos um terraço em cerâmica e, e, e, um em cimento, e temos agora um bocadinho em cimento. Conforme falamos, nós podemos regularizar aqui estas diferenças, uhum. ok? Eu no fundo estou aqui a preencher a possibilidade de, de água, a entrar. água se infiltrar debaixo do cerâmico, uhum. vou até reforçar... reforçar a espessura aqui nesta zona, não é? Uhum. Como podemos ver, posso reforçar aqui nesta zona e depois aplico normalmente como aplicamos no cerâmico. OK. Voltamos à mesma questão deixar... de posso aplicar só uma de mão, o ideal é, é utilizarmos sempre no mínimo duas de mãos. Okay? Okay. Vou-te colocar mais uma questão, pode ser? Tenho uns anexos na parte exterior da casa e uma das paredes está a uh, segurar a terra do vizinho. Posso pintar a, parte, a parede na parte de dentro com o silicone líquido? Por acaso também ia-te também ia colocar esta questão, se o facto disto ser tão estanque pode ser negativo para, o, por exemplo, um interior? Isso é uma ótima questão. Ótima questão, Nuno Andrade. Como, como diria alguém, ainda bem que me fez essa pergunta. Pronto, muito <risos> bem. Vai. Vamos ver, estamos a falar da impermeabilização okay. daquilo que se chama do lado positivo. Okay? Uhum. A impermeabilização que, que aí se tenta fazer é aquilo que vulgarmente se chama do lado negativo, em que a umidade vai atacar a impermeabilização da parte de trás. Uhum. Okay. Isso não é adequado. Okay? Uh, aí aí as, as soluções serão Ou seja, de outro tipo de produto não faz sentido tinha que tirar a terra e aplicar do lado oposto exatamente teríamos que ir do lado exterior aplicar o silicone líquido e então aí sim ele ia resolver esse problema uhum. do lado interior não, não o conseguimos fazer com este produto há outras haverá outras soluções para o fazer okay. o silicone líquido é okay. sempre um produto de impermeabilização o do íntimo. lado positivo ok portanto temos no chão onde cai a chuva, temos na lateral onde cai a chuva, okay, uh, no, ao lado a contrário. Ideia é ficar exposto pela face à, à chuva e não ao contrário. Então. Exatamente. Okay. ok. Bom, posso usar em parede de carapinha para imponibilização? Pode. Sim, pode, não, não tem absolutamente nenhum problema. Posso aplicar em telhas? Pode. Claro que sim, sim mas temos um outro produto também, mas, mas também podemos, claro. Sim. Uh, e podemos pintar por cima depois de seco, uma boa pergunta também. Pode pintar por... com, pergunta, tinta. com tinta. Com tinta normal? Imagina. Não, não podemos. Ah, não podemos. Não. <risos> a dizer que sim. Não. Vamos voltar outra vez ao conceito. Estamos... Okay. Apesar de eu lavar as mãos com água, lavar as ferramentas com água, resíduos com água, continuamos a falar de um silicone. E como sabemos, não se pode pintar o silicone. Não agarra nada sobre o silicone. Não se deve pintar o silicone. Uh, aliás, eu, eu costumo usar uma expressão que ajuda muito. Isto é: se dá para pintar, não é silicone. Se é silicone, não dá, dá para, para pintar. pintar. Hã? É um bonito ditado que É um bonito ditado. Aqui. Bom, isto porquê? Porque. <risos> O silicone, mesmo este silicone líquido, que é um silicone, depois de seco adquire a repelência normal do silicone. Okay. Por isso, se eu tentar colocar aqui a tinta, ela fica aqui direitinha, mas, mas depois... aos primeiros movimentos que o silicone tenha, a tinta, ela como descasca. é mais rígida que a membrana do silicone, vai acabar por partir e descascar, não é? Okay. Portanto, eu não posso pintar. Posso utilizar as cores diferentes. Como temos quatro uhum. cores, vamos imaginar que pintamos um, utilizamos num terraço o cinzento e passado uns anos queremos voltar a aplicar e agora gostávamos de ter o branco. Podemos utilizar o branco. Okay. Ou aplicamos o telha e queremos utilizar o preto. Não há nenhum problema em utilizar o mesmo produto para a aplicação de, de mãos sucessivas, seja passado um dia, uma semana, um mês, um ano, ou 20 anos, ou 30 anos. Mas 50, é, um, é, um, é. é um produto de acabamento, não, não estamos aqui Sim. a usar este produto como.. Não, base estamos sempre para a falar, falar, exatamente, estamos okay. sempre a falar. Até porque uh, há uma outra questão que também podemos pensar, que é, se nós estamos a fazer uma impremiabilização com uma membrana que tem que ter o máximo de elasticidade. Uhum para que se houver problemas de fissuramento, ela, acompanha. de ela acompanhar, se utilizarmos depois por cima uma tinta que não tenha que não a mesma acompanha. elasticidade, como é lógico, vamos Vai ter por lá. Ok, okay pronto. Iamos falar sobre a questão da transitabilidade. Exatamente. Bom, isso é possível. Há aqui duas questões. O silicone líquido é aquilo que se chama uh, e, que está, e que está definido. Uh, tecnicamente, como um P2. Okay? Todos, o, todas as impermeabilizações o é o de membrana são consideradas P2, sejam elas acrílicas, sejam elas de polímeros, ah. são P2. O que é P2? A designação de P2 é acessível para manutenção. Uhum. Significa que eu ponho num terraço, onde posso ter que ir lá de vez em quando, utilizar aquilo para fazer a limpeza do terraço, uhum para fazer um sem número de coisas, mas é, como, como a determinação indica, acessível para manutenção. Okay. Para dizermos que é acessível ao tráfego pedonal, ou, ou neste caso, que está preparado para o tráfego pedonal contínuo, okay. tem que ser um P3. Okay? Ora, como é que nós conseguimos como ser é nós P3 no silicone líquido? Com aquele aditivo que aparece ali à frente. Okay. Este saco que, é um, que aqui está de 5 kg, é? que é o. É o é um, chama-se mesmo aditivo P3, ah, okay. é o produto que adicionamos ao silicone líquido na altura da, da impermeabilização ou da, da aplicação para o transformar num P3. Num P3. Okay. O que vai acontecer é que ele vai adquirir propriedades de resistência ao tráfego contínuo. Uhum. Uh, e há alguma proporção? Sim, a proporção é um quilo do aditivo para cada cinco quilos do silicone líquido. Por isso, existem embalagens de aditivo de um quilo, para que possa ser utilizado num balde de 5 quilos, uhum. e embalagens de 5kg para serem utilizadas em baldes de 25 quilos. Okay. Aquilo Mas é, apenas, saber, é apenas fazer a mistura com, com, com um berbequim. Ah, com, com, aquela haste, com aquela haste misturadora, misturadora, fazemos a mistura e aplicamos exatamente igual. E ele fica com ele uma fica textura com não, fica com as mesmas características, fica exatamente igual. Sim. Okay. Adquire, é, a única coisa que provoca em algumas das cores, no caso do branco, por exemplo, transforma-se num, mais... num branco sujo, porque okay. estamos a adicionar Mas, um, okay. um produto que é cinzento, quase preto. Não é? okay. Mas Altera o um cinzento não tem alteração, no, no preto também não. E na quartelha também tem uma ligeira alteração, mas que é quase imperceptível. Okay. Portanto, a nesse caso. Agora, é também que isto não tem cheiro nenhum. Isso não tem os cheiro. produtos de imprimibilização são horrorosos. Exatamente. Alguns este produtos não. de imprimibilização. Podem cheirar flores, mas não cheira nada. Sim, mas não tem cheiro. É exatamente. exatamente. Estamos a falar de um silicone neutro, que por norma não tem cheiro, okay. e sendo de base aquosa, enquanto está assim com um produto fresco, hum. ele não tem cheiro. O que significa que mesmo do ponto de vista da saúde, da inalação de não, então vapores é ou gases, não tem nenhum problema em podermos aplicar. Ok? Sim, bom. senhor. Bom, uh, outra coisa, só muito rápido sobre esta questão de... É, o, em termos de acabamento, como podem reparar, eu deixei aqui muitas marcas de aplicação, eu não sou um grande aplicador disto, digo já, a Joana é que é. Eu é que sou. Deixei algumas marcas. Sim, queria, então, Também melhor. aqui queríamos deixar alguma camada suficiente. Sim, sim. Como é que eu posso deixar o silicone líquido sem estas marcas, quer do rolo, quer da tricha? Hum. Portanto, tem a ver com a situação. Vamos imaginar que eu tenho um terraço que, fica, que é uma cobertura plana da moradia, que não é visitável, ou pelo menos não é visível. Uhum. Visitável é sempre, okay. não é? Mas não é visível. Isso não seria o, o aspecto é? não é um problema, portanto eu posso aplicar em duas mãos, posso aplicar com mais espessura, se ficar as marcas não é um problema, uhum. mas se for algo que é visível, eu preciso que aquilo fique ligeiramente mais bonitinho. Ah, e então, como é que faço? Se, se isso for importante, uhum. em vez de aplicar as mãos com alguma espessura, aplico de mãos com muito menos espessura, em vez de aplicar duas, se calhar tenho que aplicar três, mas okay. consigo deixar a base completamente perfeita. Okay. Então, com aplico rolo. de mãos com o um rolo ou com a trincha não é? em vez de aplicar um milímetro por camada, aplico 0, qualquer coisa, de forma a que não fique marcas uhum. e se fizer duas, três ou quatro de mãos, por exemplo sem deixar marcas, o resultado final é perfeito, sem deixar e marcas E nós normalmente na tinta ah, misturamos aliás. um bocadinho Como de água. ver, aqui não há marcas de... Fui não. eu que fiz este. Ah, pronto, ok. <risos> Olha, mas uh, nós não podemos misturar a água como fazemos com uma tinta. Imagina não, a ficar não se pode mais ruído. Não, não se pode. É claro que está. Se misturarmos a água, Misturamos destruímos o produto. O produto. Sim. Ok, então, nada de misturar água. Vou fazer mais uma pergunta porque temos muitas perguntas Sim. e já estamos. E temos que passar tempo para muito curto. Temos que passar Ahm, para os hidrocolores. Hidro São tantas perguntas. Vamos Ótimo, responder eu dou todas no perguntas. final. Vamos responder a todas até ao final. Uh, posso usar em em cantarias juntas de uma varanda? De cantaria. Eu lembro que estamos, preferimos manter-nos no tema impermeabilização de terraços, coberturas planas, coberturas inclinadas, uhum. tudo que seja impermeabilização é válido. Vamos antes por esse tema. Ok. Uh, ora bem, estas perguntas nós já respondemos. Pode ser aplicado no interior, numa parede com bastante umidade. Voltamos à questão que falávamos há querido bocadinho, que lado positivo, lado negativo, não é? Portanto, a senhora Lourdes, não pode aplicar no interior da casa, porque o objetivo, é porque há outros pode produtos pode para isso. Pode aplicar se quiser fazer um aquário dentro de casa, aplica nas paredes todas. E as com água até <risos> cima. Não, só funciona pela parte exterior, mas nós vamos falar, no próximo sábado, vamos falar sobre a inclinação de interior. Sobre aquários? Sobre ah, não, aquários é sobre também, isso. sobre aquários. Uh, tenho uns anexos na parte exterior e uma das paredes... Ah, esta já tínhamos visto, desculpa. Tenho um terraço em granito, posso aplicar sobre as fissuras do granito e as juntas? Voltamos à questão. Pode aplicar, mas vamos nos lembrar sempre de uma outra coisa importante, que é... E eu posso explicar isso rapidamente. O granito é, por norma, um material muito poroso. Uhum. O que é que acontece? Eu posso tapar as fissuras, eu posso tapar as juntas do granito. Mas como o granito é poroso e a água vai-me continuar a entrar pela, pela é parte da pedra, é... não é? Sim. Portanto, sim. Se, calhar, o, o, se calhar o meu problema nem é tanto nas juntas do granito, será mais arranjar pedra. uma forma de impermeabilizar o granito. E há algum produto para isso? Ora, grande ligação. Que grande se... ligação. Esta pergunta foi perfeita para... Perfeito, perfeito. Então <risos> para eu vou-te um bocadinho. Porque temos 5 minutos, não? 10 minutos, vá. Então. Queres que eu vá buscar? Uh, não, temos ah, aí, não aí. precisávamos, era de, então, de desviar, isto. desviar isto um bocadinho. Eu agora vamos falar. Vamos mostrar isto aqui ao lado. Pronto, queres que te ajude? Não, não é preciso, não, não é preciso. preciso. A sério. Eu, eu consigo, desde não me apanho, não me filmem agora a mandar isto ao chão. Podem filmar só o Emanuel. Então vá. Olha, fiquei com as minhas mãos todas sujas, mas vou lavar. Já ah, voltei, eu ao bem. canal de Veneza. Muito bem. Cá estou. Então, vamos falar então sobre... Lá. Vamos falar sobre hidrófugos hidro... ou okay. Okay. as Ok. As duas questões. Ora Mas bem. Valem. Temos duas telhas iguais. Não há diferença nenhuma. Eu não vejo diferença nenhuma. Mas eu garanto que uma delas está, está impermeabilizada e a outra não. impermeabilizada Usamos a mesma expressão. Exato. <risos> E então, a Joana vai, vai descobrir qual delas é que está impermeabilizada. Fácil. Muito então, bom. eu vou usar um bocadinho de água. Sim. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Ó, oh, fácil. Fácil. Esta não está hidrofugada? Pois. Vemos que a água aqui não é, não é absorvida, absorvida e a água aqui é absorvida pela superfície, não é? Já quase desapareceu. Okay. Bom. E o que é isso do hidrorrepelente, então? Então, o que é que faz o hidrorrepelente? Eu vou pôr aqui esta que é para depois utilizarmos. Isto é, tal, é o tal produto que estávamos a falar há pouco? Exatamente. Um bocadinho, alguém perguntava sobre se posso pedra, usar sobre exemplo, pedra absorvida. Para absorver. não tapar a pedra não. ou a tanque. Qual é o objetivo do hidrorrepelente? É conseguir fazer uma coisa diferente da impermeabilização. Em impermeabilização nós criamos uma membrana superficial que evita a passagem da água. O, os hidrófugos o que fazem é preencher os capilares dos materiais, uhum. portanto estamos sempre a utilizar em materiais porosos. Ou Poroso. não é? não, íamos usar num, num mosaico ou numa cerâmica Está hidrada? Não faz sentido. Okay. Portanto, em materiais porosos os hidrorepolentes penetram nos capilares dos materiais, preenchem esses capilares, os capilares são em termos simples, uma rede intrincada de túneis que existe no, nos materiais e então ao preencher evitam que a água penetre nesses materiais. Não é? Aqui vemos que a água entrou na telha, enquanto que ali na outra, isso não aconteceu. Aliás, eu, eu não sei se nós aqui conseguimos ver. Aqui, por exemplo, como tem um buraquinho, é mais fácil de percebermos isso. Porque ali a água escorre, não fica lá. É uma diferença. Eu não sei se, se, consegue, se conseguem não ver a diferença. Ver. Vou pôr aqui mais à frente. Okay. Aqui e temos parece, a água. Parece outro material, parece não. um gel quase. Exatamente. Portanto, a água não foi absorvida, não é absorvida pela absorvida. superfície. É aquilo que parece acontece. magia quase? É magia. Ok. Interessante. É aquilo que acontece quando nós fazemos essa esse isolamento, portanto, esse é vamos preencher os capilares, uhum. não alteramos a cor nem o aspecto dos materiais e temos os materiais, no fundo, protegidos. Uh, protegidos. Okay. Porquê é que isto é importante? É importante porque vai evitar ganhar uh, musgos, líquenes e sujidades, uhum. não é? Uh, e também, outra coisa muito importante, nomeadamente nas áreas ou nas regiões mais frias, é que um dos problemas dos materiais absorventes nas de reuniões geladas. frias é gelar. O material absorve a água, depois a temperatura desce abaixo do ponto de congelação e o que acontece é que depois parte. Há muitas situações de telhados okay. em que as telhas começam a descascar. E, e okay. é esse o fenómeno. Quando nós impermeabilizamos a telha, o que vai acontecer é que uma água não, fica, não é absorvida pela telha, uhum. continua o seu ciclo. Significa que esse, esse fenómeno não vai acontecer. E garantimos que o telhado, o telhado ou a superfície se mantém limpo e durante okay. muito tempo. Okay? A aplicação Sim. é fácil, precisamos só do invisível, que eu vou ah, buscar eu vou aqui. Buscar, eu vou buscar. Ah, é esse, exatamente. Portanto, Podemos... É líquido, é super fininho, é? como se fosse. Exato, porque uma a água ideia. Vira. A ideia é que ele possa penetrar na superfície, não é? por isso uhum. não, não pode ter grande, grande espessura. Okay. Uh, podemos aplicar quando os materiais são novos, de forma a evitar que venham a ficar com, com sujidades, ou então se, se tivermos que utilizar já quando dera. o telhado já, é, já está sujo, uhum. uh, também trouxestes um produto de, de limpeza, não é? Sim, porque isto é importante antes de fazer Exatamente. a... Exatamente. Se temos um telhado com musgos ou líquens Fazer a uma uh, remoção desses musgos? Exatamente, fazemos a remoção, a limpeza, a lavagem da telha, de forma Até a tirar muitas o máximo possível. a água possível. fica retida por causa de, destes musgos, não é? dos também. líquenes. Também. Portanto, okay. depois de fazer a limpeza e, e a desinfecção, é importante, uhum. esse produto também faz a desinfecção dos líquenes não é? okay. e dos fungos. Então, depois de estar seco, podemos aplicar o invisível. -se ok, o que invisível. É mesmo invisível. É mesmo invisível. Aliás, à frente tínhamos duas vezes ao lado uma da outra e não se via e, diferença não, absolutamente nenhuma. Exatamente, muito. não há diferença. Que alguns produtos, por exemplo, o verniz de exterior, mesmo o mate. Sim, os vernizes, uh, os vernizes de cerâmica. Porque fazem, fazem película. película. Não é? Aqui não. Okay. Aqui nós te, temos a noção de que quando estamos a aplicar, o produto é imediatamente absorvido pela base. Okay? E quantas mãos é que damos deste produto? Essa é a grande questão. Quantas de mãos? Eu diria, muitas numa só. Muitas numa só. É verdade, muitas é verdade numa só. Agora traduz lá isso para leigos. para leitos, bem. Então é assim. Este tipo de produtos deve-se aplicar no sistema que se, comumente se chama úmido sobre úmido. Quer dizer que eu não posso deixar secar a de mão anterior para aplicar a próxima. Portanto, sempre a aplicar úmido sobre úmido. E o secar é, é ela começar a desaparecer? O secar é eu perceber que ela, o, aquilo que eu apliquei já foi absorvido pela base. Portanto, significa que eu devo voltar atrás então não... e voltar a aplicar outra vez no mesmo sítio. Então não podemos aplicar em zonas muito grandes, porque quando chegamos lá ao fundo já... Já secou, exatamente. Portanto, convém fazer em Portanto devemos áreas... sempre aplicar em áreas limitadas forma a conseguirmos não permitir que a é de mão seque para aplicar a seguinte. Okay? Okay. Bom, Sim, e agora, e, e, e então quantas mãos é que se aplica? Quanto Aplicamos de, mão se aplica? de mãos sucessivas até percebermos que já preenchemos de tal forma o material uhum. que a Eu secagem de... já demora muito tempo em que eu estou a aplicar e já noto que está ali, mas o produto continua à superfície. Uhum. Portanto, é sinal de que os capilares estão preenchidos. Isto é aquela é, é técnica simples do copo, não é? O copo uhum. vai enchendo, quando chega acima, de, deita fora. É, okay, é o mesmo sistema. Eu vou aplicando até perceber que já está a deitar fora. Pronto, está preenchido. Okay. A secagem é razoavelmente rápida. Não tem grande problema. Mas há algum problema de eu aplicar, imagina que eu tive que ir apagar a panela, ou o Lume, qualquer coisa, ou se eu deixar passar um bocadinho mais tempo, há o problema de eu voltar a aplicar o produto? Não, o, o tempo é assim. Pronto, então eu vou deixar um conselho. Quando forem fazer, aplicar hidrorepelente, nunca deixem a panela ao Lume. Não é mais fácil. Pronto, está resolvido. <risos> Sim, senhor. Bem, ok. E este pronto. é um produto para fachadas e em... Isto em pode ser aplicado em superfícies verticais certo? ou horizontais, não tem nenhum problema. Uhum. E depois há dois tipos de produto que também estão aí. Este, se me quiser chegar é a este? outra embalagem, temos o invisível, que é para fachadas verticais uhum. portanto, okay. tudo que seja telhados, Tanto a água fachadas. água que no fundo acaba por escorrer, não exatamente. é? Exatamente. O invisível, solos. Como o próprio nome indica, é para pavimentos. Então, quando eu tenho superfícies onde vai haver tráfego, uhum. seja que tipo de tráfego for, devo aplicar o Invisível Solos. Okay. O Invisível Solos também tem um outro truque, que é, além de ser hidrófago, ou seja, além de repelir a água, também repel gorduras. Okay. Posso usar numa churrasqueira? Isto é importante, por exemplo, para aplicar nas churrasqueiras para evitar que as gorduras uhum. depois manchem na... os, tijolos os tijolos e aquilo fica feio, não é? Portanto, okay. tem estas duas vantagens. Sempre, qualquer um dos dois, úmido sobre úmido até à saturação do suporte. É esta a frase. Okay. Úmido sobre úmido até à saturação do suporte. Okay. Se fizermos isto bem feito, temos hidrorrepelência para muitos eixos. E há algum problema de eu aplicar o esse de, de solo, por exemplo, num telhado? Posso não, usar? não. Posso... Sem nenhum problema, sim. Vamos okay. usar. Nós uh, determinamos um para superfícies verticais mas se quisermos okay. utilizar este em tudo, não há, não há absolutamente Mas nenhum este problema. este é sintético? Este é de solvente. Este é solvente, para já, este é de base aquosa. Okay. Este posso lavar as ferramentas e as mãos com água. Este, este tem que ser, ser com, com um, solvente. um solvente. Ok. Bom, pera, vou, vou aproveitar, porque já temos pouco tempo, só para te colocar aqui okay. mais umas questões. Eu continuo, Quais são os... continuo a aplicar o hidroquipelente. Quais são as cores disponíveis? Pergunta ao Sr. António. De... Uh, eu penso que o Sr. António está a falar do impermeabilizante. Do silicone Será? líquido. De não, conforme quatro, podem ver aqui, há quatro, quatro cores. Muito bem. é o, o preto, azul, ah, muito o preto, o verde, o vermelho. Não me o preto, <risos> o telha, o branco e o cinzento. Muito, bom, muito Não bom. é possível afinar. Uh... É, as cores são misturáveis entre si. São mexíveis, não é? Sim, se, se Quisermos que... misturar duas cores okay. entre si, imagina que, que, que quero um, um, um cinzento mais claro, posso colocar o branco. Ok, está aqui uma senhora a perguntar se há... Silicone, silicone desse transparente para a pedra não há não mas, mas para quando a houver pedra, quando houver será a primeira a saber a no Royal Merlin com certeza quando sim, sim, houver sem dúvida mas mas para a pedra ela pode não há necessidade propriamente de usar o internalizante, pode usar um hidrofóso se, se, se, se for situação for situação em que se pode em que é suficiente o, o hidrórepelente, sim aqui sim. tem uma situação Sim, que porque é não completamente há uma transparente. Sim. Que este produto, por exemplo, não resolve se não houver não resolve uma fissura. Não resolve problemas de fissuras, não. Aqui estamos a falar só da hidrorrepelência do, do próprio material. material. Ok, bom, Emanuel, chegámos ao, ao limite do nosso tempo, mas podes continuar a dar, porque quero essa tenda é bem informada. <risos> Muito obrigada por teres, Foi um gosto. Até esperei. Vou, vou só pedir para respondermos a esta pergunta da Gina Gomes, então já terminamos. Tenho uma varanda em cantaria com várias juntas e preciso impremiabilizar as mesmas. Estão a deixar entrar água para a casa. Pronto. Em cantaria com juntas. Desde que impremiabilize todo o terraço ser... com o um silicone líquido, pode fazê-lo. O problema aqui, se a senhora está a falar da cantaria, que há de ser este rebordo da, da varanda, não é? E ela pode aplicar a borracha, a borracha, Pode aplicar o silicone, silicone o líquido, líquido em toda em a área, sim. Ser... Preencha juntas, como fizemos, e depois aplica em toda a superfície, sim. Portanto, tem que ter cuidado em primeiro aplicar nas juntas, pode haver alguma fissura. Preencher as juntas e depois, então, e depois dar fazer uma camada as duas camadas, camadas sobre a superfície total. Sim, sim senhora. Okay. Manuel, muito obrigada. Muito obrigado pelo teres, convite, sim, foi um prazer. agradecer este bocadinho, desta paisagem maravilhosa. Esta paisagem é magnífica. Uh, de certeza que há aqui algumas perguntas que, que se calhar não foram respondidas, mas já sabem que até ao final do dia ou até segunda-feira, no máximo, nós respondemos a todas as vossas questões. Se quiserem colocar depois do workshop também podem, nós estamos sempre disponíveis para vos ajudar. Próximo sábado vamos falar de imprimibilização de interior, portanto não percam que é para termos aqui o pacote completo. Até lá, obrigado por terem vindo, pela vossa participação e até sábado. Beijinhos! Muito obrigado!